Oi, gente, tudo bem? Esse é o nono episódio da websérie Como era gostoso o meu inglês. Hoje o termo é Landing Page. Landing Page é uma página que possui todos os elementos voltados à conversão do visitante em lead. Se você não viu o vídeo anterior que explicava o que era lead, dê uma olhada depois. Foi o que a gente fez ao vivo, então tá fácil de achar. Ou se você preferir, confira antes de você continuar assistindo este vídeo. Aqui você é quem manda, você já é de casa. Em português, pode ser chamado de página de destino. Se você colocar o pé da letra, é página de aterrissagem. Mas, é melhor colocar a página de destino que ele mostra bem o propósito da landing page. No vídeo anterior eu dei o exemplo de um e-book gratuito. Vamos colocar aqui que é como se fosse um e-book plantas que ajudam a melhorar a sua imunidade de uma loja de plantas e jardinagem, serviço de jardim, tudo bem? Mas, para você tê-lo, você tinha que sair da rede social, que é onde está ofertado, tá? Para preencher um cadastrinho rápido no site com seu e-mail, nome e profissão para baixar. Essa página para onde você foi arremetido é uma landing page. Geralmente, ela é uma página mais clean do site, para que você não perca tempo com excesso de informações focando diretamente no assunto que o fez chegar até aqui. Tudo que não tem relação com o e-book, deve ser limado da página. Daí, após a conclusão do cadastro, você recebe o conteúdo diretamente no e-mail que cadastrou. Ou, dependendo do site, já poderá fazer o download por ali mesmo, na página de agradecimento. Outra prática comum é que sejam mostrados produtos ou serviços relacionados, convidando você a conhecer um pouco mais do site. Então, agora ficou fácil. Landing Page é uma página focada na na conversão, na efetivação de uma ação desejada. Gostou deste vídeo? Então curta e compartilhe com amigos e família. E agora vou aproveitar e te convidar para ser um aluno dos nossos cursos. Estamos com o curso de Marketing Digital para Empreendedores. No curso nós explicamos o passo a passo de como migrar seu negócio para o mundo digital. Ou muitas vezes você já tem no mundo digital, mas não trabalha tão bem com ele. O curso é sem sofrência, você não vai ficar dependendo dos outros. Empodere-se digitalmente. As matrículas estão abertas e na descrição deste vídeo tem um desconto para você por tempo limitado. Caso você assista este vídeo no Instagram, ele está lá na bio. Agora, se for pelo Facebook ou pelo YouTube ou LinkedIn também, eu deixarei o link na descrição. Outro curso que abrirá inscrições no dia 15 de fevereiro é o de Canva. Você vai aprender a trabalhar com essa ferramenta fantástica e importante para criar postagens em redes sociais, stories e muito muito mais, você a dominará por completo. Lá eu ensino a trabalhar em equipe dentro do Canva, além de muitas outras coisas mais. Lembre-se que no curso é um estudo muito mais aprofundado do Canva. Aqui nesses posts eu dou algumas dicas e alguns tutoriais. Mas, como eu sempre digo, não cabe num samba curto tudo que você pode aprender com o Canva. A partir do dia 15 de fevereiro, o link está lá na bio, também para quem está no Instagram e no restante de outras plataformas, estará disponível o link na descrição, mas só dia 15 de fevereiro, tá? Esse foi o vídeo de hoje, então um beijinho e até mais. Tchau!